Oi pessoal, é, eu quero compartilhar com vocês uma matéria tá, que saiu hoje às 14h27 no, na agência Alesc, dizendo que já está em tramitação o projeto de lei complementar 17 barra 2022, que trata da promoção dos praças militares estaduais. A matéria elaborada pelo Poder Executivo foi lida no expediente da sessão da tarde desta terça-feira. Na prática o projeto cria um plano de carreira para os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. O plano era reivindicado pela categoria e foi tema de uma comissão mista da Assembleia Legislativa instalada no ano passado. Também entrou em tramitação o projeto de lei 18 barra 22, também do executivo que institui o Serviço Militar Estadual Temporário, que estabelece um corpo de militares da PM e dos bombeiros em caráter temporário. Bem, A nossa, a nossa esperança era que o nosso projeto de lei também fosse, é, fosse para tramitação na Alesc. Mas, fiquei sabendo, não vai. e um diz que é os deputados que não querem, e alguns deputados dizem que é o governo que não quer. Aí eu pergunto, só porque nós somos minoria, eu fico muito, mas muito feliz que o pessoal da polícia militar pessoal dos bombeiros, uh, Polícia Civil, que já foi aprovado, parece que o DEAP também, né? Eu fico muito feliz que tudo, todos eles, tenha sido aprovado e está tudo bem. E como é que fica a Polícia Científica de Santa Catarina? Fica no limbo. e eu não acho graça, só porque nós somos poucos ou damos poucos votos, aí eles que têm mais de 20 mil servidores, aí dá bastante voto e a polícia científica fica no limbo. Parabéns. A minha memória não é curta. Como dizem que os brasileiros têm memória curta. Não. E com poucos votos, às vezes, se ganha uma eleição. Eu quero registrar a minha indignação. De o um nosso plano de carreira, não poder ir para a Lesque para ser votado. E eles fazerem de tudo para isso não ir. E um jogando para o outro. Eu tenho vontade de externar tudo que está passando pela minha cabeça, eu, Luana, sendo uma a auxiliar de medicina legal. E a vontade que eu tenho de fazer com todas essas pessoas que dizem olhar para a maioria, mas esquecem que a polícia científica é uma peça-chave na perícia em geral. Eu espero que nenhum deles venha pedir o meu voto. E por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Os 70 novos AMLs, compartilhe vai ter o concurso para novos auxiliares criminalísticos e eu já vou dizer uma coisa, vocês não vão conseguir chegar a nível 5. Tá bom? Porque eu vou me aposentar no nível 5, pelo jeito. O Google Assistente conversando comigo, dizendo, tem muita coisa acontecendo no mundo nesses dias e eu espero que você esteja se cuidando. Pois é, compartilhe com o maior número de pessoas, porque nós vamos ficar na mesma, nós não vamos ter a possibilidade de subir de nível, vai ficar tudo como está, eu tenho vontade de falar uns palavrão feio, tá? Mas estou me contendo. Para os novos AMLs, já vou dizer: vocês não vão subir de nível, vão emperrar no quarto nível. Para os novos ACs, a mesma coisa. Então, vamos botar pressão, tá? Vamos ver. Se numa dessa o povo nos ouve, aquele pessoal lá, as cabeças, os diretores, a parte do governo, os deputados, os secretários, porque não é possível. Estou dando a minha cara a tapa aqui nas redes sociais porque encheu o meu saco isso, em saber o nosso plano, a reformulação do nosso plano, eles não estão querendo apresentar lá, dizendo que os deputados não querem votar. Quem não quer que esse plano vá para frente, os deputados ou o governo? Um está empurrando a culpa para o outro, e aí como é que fica? Termino esse vídeo. P da vida, eu amo o que eu faço, de paixão, mas eu fico P da vida quando tem as pessoas que vão sair do poder e vão voltar aos seus cargos de origem. Numas um, horas, alguns estão lá em cima, daí daqui a pouco estão tudo lá embaixo, e daí? fica aqui meu descontentamento Até What the hell is going on out there?